programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Alô, alô, galera. Eu, Antônio Antunes, apresento mais um programa Chute Certo. E hoje temos um convidado especialíssimo para nos auxiliar e responder as perguntas. Ele é aluno do colégio M3 e uma fera em matemática. Bem-vindo ao programa Gerson Farias. Oi, Antônio Antunes. Um alô aí pra quem tá ouvindo a rádio. É a sua primeira vez em um programa de rádio, Gerson? É, é a primeira vez, sim. E por isso eu tô um pouco nervoso. Fique tranquilo, Gerson. Eu conheço alguém que pode te ajudar. É o nosso querido Amaral. Palmas pro Amaral, galera! Opa, chefe, pode deixar comigo que sempre que o Gerson precisar eu trago um copo d'água. Obrigado pela atenção, Amaral. Hoje iremos estimar alguns números sobre alunos de colégio. E por isso que chamamos o Gerson para nos ajudar a calcular. Então vamos à primeira pergunta. Em um colégio de ensino médio, existem três turmas de cada série. A pergunta é, quanto que dá a soma dos pesos de todos os alunos do colégio? Alternativa A, 270 quilos. Alternativa B, 3.100 quilos. Alternativa C, 16.000 quilos. E, alternativa D, 28.500 quilos. Tempo. A resposta certa é... A alternativa C. Aproximadamente 16 mil quilos é a soma total dos pesos de todos os alunos desse colégio. Gerson, explica para nós como você resolveria um tipo de questão como essa. Ah, esse tipo de questão a gente nunca vai conseguir responder de forma exata, porque o enunciado não traz todos os dados. Então é importante fazermos algumas estimativas, usando os dados da questão e chutando valores para os itens. O enunciado dizia Colégio de Ensino Médio, então tem três séries. Sabendo disso, temos que chutar o número de alunos em cada série. Você chutaria quantos? Eu acho que uns 30. Em geral, é menos que 50, mais do que 10. Acho que 30 por turma é uma média boa. 30 alunos por sala é uma boa estimativa. Bom, agora precisamos estimar o peso de cada aluno. Daí eu baseei no meu. Eu peso 65 quilos, mas tem gente que pesa um pouco mais, tem gente que pesa um pouco menos, assim. Eu chutei 60 quilos na média. Muito bom, Gerson. Suas estimativas realmente fazem sentido. Agora é só multiplicar tudo que dá o resultado. 60 multiplicado por 3 multiplicado por 30 vai dar 16.200. Então a alternativa mais próxima é a C. Ô oh, bichinho esperto, rapaz. Acho que nessa eu me daria mal, viu? Não saberia fazer essa estimativa, não. Bom, galera, nosso primeiro bloco está acabando. E no próximo, iremos utilizar várias referências para responder a pergunta. Será mais difícil, mas o Gerson irá nos auxiliar a pensar, não é, Gerson? Bom, posso tentar, né? É isso aí, Gerson. Já voltamos. Não saia daí! Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo o importante é chegar perto. Bom, galera, voltamos ao nosso último bloco do programa. E pelo que eu vi, a pergunta desse bloco parece ser bem mais complicada. Está pronto, Gerson? É, não estou 100% não, mas vamos ver o que vai dar. Então vamos à pergunta. No mesmo colégio da primeira pergunta, quanto dá a soma do dia... E mês de aniversário de todos os alunos. Lembre-se que é uma estimativa, ou seja, um valor aproximado. Alternativa A, 500. Alternativa B, 6 mil. Alternativa C, 10 mil. E alternativa D, 15 mil. Tempo. E a resposta é.. A alternativa. B de bola! Bom, lembramos que é uma média, hein? Uma estimativa. Gerson, alguma sugestão de como resolver esse exercício? Porque eu não tenho nenhuma ideia de como fazer. A única informação que temos é que é o mesmo colégio. Então podemos usar nossa estimativa de 270 alunos. Pois são três séries com três turmas de 30 alunos. Porém. Podemos tirar mais informações da pergunta. Como assim? Vamos torturar a pergunta? <risos> não, não, Marão. A pergunta se refere a dia e mês do ano. Nós sabemos a quantidade de cada um. Verdade. Bem pensado, Gerson. Com isso, já temos três referências para estimar. Sim, pois são 270 alunos, 31 dias e 12 meses. No caso dos dias e meses, podemos fazer uma média e tomarmos como estimativa para calcular. A média entre os dias é 16, e entre os meses é 6,5. Somando isso, fica 22,5. Sendo assim, para cada aluno teremos em média 22,5. Multiplicamos pelo número de alunos e vai dar quase 6 mil. Muito bom Gerson, estou impressionado. Mas sendo uma média, na maioria dos colégios não será esse número. Sim, é uma média. Mas se olharmos com atenção nas alternativas, podemos descartar algumas. Pois é possível calcular um número máximo e um número mínimo da soma das idades dos alunos de qualquer colégio. Só precisamos saber o número de alunos. Sério? Como assim? Por exemplo, o número mínimo seria se todos os alunos tivessem nascido em 1º de janeiro. A soma do dia e mês seria 2, ou seja, 1 um mais 1. Um. Se todos os alunos do colégio nascessem nesse dia, a soma das idades de todos seria o número de alunos multiplicado por 2, entendeu? Agora entendi, Gerson. E seria o mesmo caso para o número máximo, não é? Basta pegar o dia 31 de dezembro. Sim. Supondo que todos os alunos nascessem no dia 31 de dezembro, a soma do dia e mês seria 43. Assim, o número máximo seria o número de alunos multiplicado por 43. Se fizermos isso, teremos o intervalo entre o número mínimo e máximo. Alternativas que não estejam nesse intervalo estão erradas. Muito bom, Gerson. Resumindo. A soma do dia e mês dos alunos de um colégio é limitada por esse intervalo entre o número mínimo e o número máximo, certo? Certo. E o interessante é que incluindo o um ano de nascimento, a estimativa seria mais fácil. Valei-me, como assim? Pensei que ia ficar mais complicado. Por exemplo, tomando um colégio de ensino médio em 2009, os alunos teriam nascido nos anos de 1991, 1992 e 1993. Isso na média, tá? Podemos pegar qualquer um desses anos para estimar. Mas preste atenção, pegaremos 1992 e 22,5, que é a média entre dias e meses. Reparou na diferença de valores? Entendi. O valor do ano é muito maior, e é por isso que o valor de dia e mês não vai influenciar tanto no resultado. Sim. Enquanto a soma apenas dos anos dá mais de 500 mil, a soma com anos, meses e dias dá 506 mil. No nosso caso, podemos considerar que dias e meses não são muito relevantes para fazer estimativas. Percebi seu raciocínio. Para fazer estimativas, temos que nos preocupar com os valores que realmente importam, ou seja, com aquelas que vão fazer diferença na ordem de grandeza do resultado, não é isso? Exatamente. Para fazer estimativas, é muito importante prestar atenção nos dados que realmente importam para o resultado, naqueles que interferem na ordem de grandeza da resposta. Bom, o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer ao estatístico Gerson Farias. Foi muito bom ter você aqui, Gerson. Obrigado, Antônio. Espero ter ajudado. Lógico que ajudou. Ajudou a todos. Também gostaria de agradecer a participação do nosso querido Amaral. Valeu, chefe. No próximo programa eu falo mais. Até a próxima, pessoal. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto.